Bem-vindo para o último vídeo dessa série do tour turístico do Paintball Mirabel no Quebec para os Brasileiros. Esse vídeo está no campo que eu acho que é o mais famoso, que dá para ver vários vídeos dele no YouTube, é esse, se chama o Debarcamento. Debarcament, em francês, Debarcamento. Porque claramente, se você ver o mapa assim, essa parte, é bem elevada e tem trancheias, é realmente, parece bunkers e tudo. Aqui tem um, um riozinho, barcos, um monte de caminhões destruídos e tal, é realmente um ambiente do debarcamento. Meu jogo não foi muito uma, muito incrível, não teve muito skill, no final tentei um flank que poderia ter sido muito bom, mas caguei. Acontece, não é todo dia que eu faço vídeo dia eu não jogo bem, óbvio. Óbvio, mas é uh, realmente para ver a cara do campo, vocês... para vocês terem uma ideia uh, de como que ele é e... É bem legal, é da hora, enjoy! Tranché? É a do turismo, é a tranché. Il y a de nos chums, faites attention. Ok. Contact. J'ai une tête. Ah non, c'est Sammy, mis, attends. Tu vois la couleur Tu vois la couleur C'est orange Ouais, il y a de nos chums en arrière-là, faites attention. Ok. Du côté droit. Attention, regardez à droite. Droite, on est bien. Tiens, on est bien. Ok. Je là où ou quoi derrière tu mets well done qui est lancé on a quelqu'un là il y a un couloir et ça prend à droite il y en a Oh mon oh, dieu! Oh, oh, oh. oh. Ah, não? Ah. Opa, né? Ah, como se errou? Oh, yes. de segurança e para esse vídeo merda, e é isso para essas vídeos sobre Mirabel vai ter outros porque tem muitos outros campos em Mirabel que eu nunca vi ainda mas que eu não vi que eu descobrir um dia vamos ver